Ah, ah. 432 eu fiquei estupefacto com isto eu considero que isto foi obra do Espírito Santo obra do Senhor porque eu não sabia nem, nem sabia mexer nisto nem, nem, nem sabia mexer nas funções e aqui está afinei já aqui eu vou, eu vou mostrar o som para, para verem Vamos lá ver o som tem um som...